da da natural Ah. Já <risos> tá saindo. Tá é, pagando. boa noite. Quinta-feira, 19 horas, Brasília.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 Na semana passada, na sexta-feira, eu estive em Arinos, Minas Gerais. Lançamos o projeto lá, Águas Urucuia. Urucuia é um rio que, que é afluente do, do São Francisco. Né? O objetivo ali é atender um, a revitalização, a reflorestamento, né? De 12 cidades de Minas e duas de Goiás. Para a gente realmente... É, ao reflorestar a região de nascentes, em especial, a garantir que o fluxo de água não se diminua. Então, você pode ver, esse trabalho aqui teve a participação da Caixa Econômica Federal, teve da Petrobras, o prêmio da Petrobras esteve presente. Eu plantei lá, simbolicamente, uma árvore. Né? E a previsão naquela área são 4 milhões de árvores a serem plantadas, um investimento um pouco acima de 100 milhões de reais. Então, bacia do Urupa.